Meus amigos, vocês já imaginaram jogar aí com o Liu Kang zumbi que a gente conhece ali no Mortal Kombat Deception, Mortal Kombat Armageddon, no Mortal Kombat 11? Pois é, rapaz, com mods do Mortal Kombat 11 para os PCs, isso é possível e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje, trazendo mais uma vez, depois de muito tempo, um videozinho aí do canal Char, que brinca muito com essas modificações do MK11 aí nos PCs e os resultados que ele traz pra gente aqui em termos de coisa. Coisas que ele resgata ali da era clássica e tudo mais e traz para esse novo jogo. É algo surpreendente. E quando eu vi esse aqui do Liu Kang Zumbi, eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso com vocês, meus amigos. Saudações, galera. Eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você tá curioso para poder ver isso daqui comigo, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem o procedimento. Acessem o nosso site que é o para poder ficar por dentro ali das notícias de games críticas de filmes e análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do Whatsapp para a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias com a galera que já faz parte do grupo, participar de sorteios exclusivos para membros que nós vamos fazer ainda aí durante esse ano de 2023, e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só de você deixar aquele likezão, assistir o vídeo até o final e deixar um comentário aí acerca do tema proposto esse vídeo aqui já ajuda imensamente, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui pessoal, novamente reforçando galera, esse vídeo eu tô pegando lá do canal Char, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado, para vocês conferirem lá né, os trampos que ele faz relacionados aí a essas modificações que ele cria pro Mortal Kombat 11, resgatando alguma coisa lá da era clássica, ou até criando coisas novas e muito divertidas também, que eu devo trazer alguns vídeos futuros aí para vocês, se vocês curtirem esse daqui do Liu Kang zumbi. Já estamos aqui, como vocês podem ver... Com o Liu Kang Zumbi, a skin no caso, né? Adicionada ao Liu Kang do Mortal Kombat 11. Então eu vou tocar o vídeo aqui, a gente vai conferir tudo que ele tá mostrando, principalmente em termos de gameplay, e a gente vai comentando por cima também. Vamos lá, hein? Deixa eu dar um grauzinho no volume. Rachue! Cara, olha isso, irmão, que da hora a modificação que ele fez, ó. A gente pode ver que ele pega a skin do Revenant e ainda faz umas modificações aqui. E aí ele coloca aquelas feridas, né, que a gente sabe que o Liu Kang zumbi tem. Tem um momento aqui que até que ele se aproxima mais do personagem pra gente poder entender, ver melhor, quer dizer, né, as feridas, ó. Olha só que muito louco, cara, esse buraco aqui no rosto dele, o sangue saindo aqui nos olhos, a feridinha aqui nessa parte do ombro, né, um pouco acima do peito, aqui no abdômen também, e tudo mais, e os olhos vermelhos também, né, cara. Puxado pros gráficos aqui do Mortal Kombat 11, que são muito bons, né, cara. Os lábios do cara todo preto aqui também, ficou realmente muito bem feito. E detalhe, por esse dragão no peito aqui do Liu Kang também, né, pessoal, que ficou realmente muito foda. Vamos lá, continuando aqui. Olha, ele mostrando ele de outros ângulos, ó. Aquelas poses que o Liu Kang tem, ó. Inclusive, essa daqui é uma pose muito foda do personagem. A gente pode ver aqui os cortes no rosto dele também. Além também, né, dessas riscas aqui do Liu Kang Revenant que ele tá trazendo, né, mano. Deu um toque especial, eu diria, a essa transformação que ele fez, né, com esse mod, pra poder trazer o Liu Kang zumbi pro Mortal Kombat 11, cara. Realmente ficou muito bem feito. Aqui, ó, ele mostra um pouco as costas do personagem também, né. Vamos ver aqui com relação às feridas, ó. Na verdade, ele colocou uma espécie de Aqui nessa região das costas Apenas Aqui nos ombros A gente consegue ver também As feridas que trazem aí Do Liu King zumbi Cara Olha só Esse detalhe aqui Muito foda também Eu esperei poder comentar com vocês Se vocês repararem bem bem nessa roupa do Shenzung aqui que tá sendo mostrado no início dessa luta, é a roupa do Sung do Mortal Kombat da era 3D ali né, da era clássica e tudo mais, que eles trouxeram a partir do Deadly Alliance, aí veio no Deception, aí veio no Armageddon e tudo, ele também fez uma modificação justamente poder trazer essa skin clássica da era 3D para o Mortal Kombat 11, olha só que muito louco cara que ficou isso aqui. Olha só que muito foda, velho Muito legal essa transformação do Liu Kang zumbi que ele fez E aí a gente tem um pouquinho aqui de gameplay Dele trazendo pra gente, obviamente O gameplay é o do Liu Kang do Mortal Kombat 11 Ei, Lele Ó, ele faz os cortes ali por conta do tubão, né? Que não curte Mais uma vez ele vai fazer o corte Olha lá, ó <risos> Cara, muito legal, muito legal, na moral. Inclusive, tem algumas modificações que ele faz aqui com relação a alguns personagens, né? Até mesmo poder simular personagens que não estão no Mortal Kombat 11 de forma que eles estejam, por assim dizer, né? Isso é o quê? Fatalidade do... Ah, rapaz, ele trouxe a fatalidade do Mortal Kombat 3, mano. Ele fez uma modificação no 11 poder trazer essa fatalidade aqui do Mortal Kombat 3. Olha só... Que muito louco, velho. Mandou bem demais, cara. Mandou bem demais o Char. Como eu tava dizendo, pessoal, ele costuma fazer algumas modificações aqui também dos personagens. De forma que ele pega alguns golpes já existentes no Mortal Kombat 11, adapta para poder de certa forma recriar os golpes de alguns personagens dos jogos antigos que não estão aqui no Mortal Kombat 11, entendeu? Ou até mesmo quando ele quer mostrar uma representação de alguém ele já fez por exemplo, como seria o Smoke no Mortal Kombat 11, nós temos até vídeo disso no canal se eu bem me lembro, então assim, é muita coisa legal que o Char faz Dentro dessas modificações do Mortal Kombat 11 Então, como eu disse aqui no vídeo Rapaz, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês No comentário fixado, pra vocês darem Uma conferida aí no trampo que o cara faz Com relação a essas modificações do Mortal Kombat 11 Inclusive, tem outros canais Que vocês encontram aí, se eu não me engano Tem um canal do Airmaster, eu vou dar uma olhada Direitinho aqui, qualquer coisa eu coloco no comentário fixado Também, onde mostra Ele mexendo nesse mod do Mortal Kombat 11 Caso alguém tenha interesse Também em brincar com isso daí, mostrando algumas mudanças Algumas implementações que a gente consegue fazer dentro desse negócio ali que são bem interessantes, mas cara isso daqui ficou espetacular e ó, eu tinha falado com vocês da da skin do Sung né vejam só a skin dele aqui, ó em game a gente consegue ver um pouquinho melhor Do Mortal Kombat na era clássica ali nos 3D Na verdade, da The Alliance, Deception e tudo mais E olha só isso daqui que muito louco O esquema de cores, o vermelho, o dourado e tudo mais assim né Puxando mais para aquelas cores que a gente viu lá Na era 3D do Mortal Kombat que o Shang Tsung utiliza O cabelo mais negro Que ele tem um cabelo realmente preto ali Ele não tem um cabelo grisalho como é no Mortal Kombat 11 por exemplo Que eles trouxeram a skin dele de mais velho Então assim, ficou muito legal também Essa representação do Shang Tsung da era clássica aqui com essa skin e novamente cara acesse o link do cara aqui embaixo que vai ter todos esses vídeos aí e mais pra vocês conferirem né e se vocês curtiram a gente pega outros pra poder trazer aqui também pra gente poder comentar mostrar aqui pra vocês somente por curiosidade mesmo porque tem muita muita coisa pessoal e mais uma vez aí galera se você curtiu esse videozinho não se esqueça de deixar aquele likezão maroto se inscrever aqui no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos estamos aí rumo a 100 mil inscritos contamos com a ajuda de vocês eu vou ficando por aqui pessoal um beijão para todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos!